Caracol Raivoso, um youtuber que tinha tudo para ser um dos mais reconhecidos daqui da plataforma, que simplesmente parou e eu vou explicar o porquê. Opa, meus queridos tio na área tudo tranquilo com vocês? Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar do caracol, mas vocês sabem como as coisas funcionam por aqui, né? Eu preciso contextualizar para que todos consigam entender sobre quem eu tô falando. Marcos Coelho, ou se preferirem, caracol raivoso. Um youtuber que fazia vídeos no formato de vlogs, e é sério, pra quem gostava desse tipo de conteúdo era simplesmente incrível, porque era impossível não assistir o vídeo e não dar uma risada. Be e aí, mano, firmeza total? Ó estranho, mano, gravar sem toque e óculos, fi. A minha toque eu perdi no último evento que eu fui, mano. Nos alargador, cordão e tudo foi pra bosta. Se filho. eu gravar só de óculos, mano, eu me sinto um cego, caralho. Espero que vocês tenham gostado. Porém, quando começou a dar certo e o canal dele começou a ganhar um pouco mais de visibilidade, muitas pessoas começaram a criticar. Apenas pelo fato de que em alguns aspectos os vídeos lembravam os vídeos do Júlio Cossielo, Que na época também tava crescendo muito, fazendo vídeos também de vlogs no contexto mais humorístico. E apenas por isso começaram a hatear o caracol. E isso com certeza foi um dos pontos pro pior acontecer. Tá falando, eu tava com medo do caralho de ir pra lá, mano. Parece que eu tava indo pra minha morte. Digo, que no dia que eu saí pra viajar, eu juro que eu tava com tanto medo que eu fiz mais ou menos isso aí, ó. Bem. O Caracol, há dois anos atrás, ele produzia seus vídeos, e que logo após conquistar o seu público, algo chato começou a acontecer. Além das comparações com o Júlio, pessoas maiores que ele começaram a falar que ele copiava as piadas, e aí já se misturou com o trauma sentimental que ele teve, e isso tudo fez com que o canal dele em si, e ele em si, fosse afetado. Infelizmente, dá pra ver que realmente foi. Mas sério, o que que aconteceu, mano? Na moral, o que aconteceu? Porque nessa hora aquela hora que o Broto os caras nossa meu, os caras enricou e, e sumiu, esqueceu os fãs, meu. Nossa senhora, esqueceu nós. Calma! Tem calma! Rapaziada, o que vocês conhecem de nós, filho, é só o lado cômico, filho, Mas vocês não sabem. Mano, um, é sa... minha vida e o YouTube, otário. Minha vida tá uma bosta e o YouTube tá um lixo, otário. Aí junto os dois. Da um... merda. A minha vida foi uma merda, mano. Com família, <risos> sem futuro, escolar. Um fracasso, ataro, um fracasso, total. E depois ainda peguei pneumonia e fiquei de cama cinco meses vendo tudo dar errado. O que, que tá acontecendo na minha vida? Eu entrei em depressão e foi isso que aconteceu, ele de muito escutar críticas e comentários chatos, ele acabou desanimando, mesmo tudo dando certo, e junto com a depressão que ele tava, ele infelizmente só parou, a gente sabe muito bem que a depressão ela não é brincadeira, até porque ela afeta cerca de 4,4% da população mundial, então é sério, se tu me assiste e tem a sensação que algo tá acontecendo aí internamente, por favor procura tentar conversar com pessoas mais próximas, ou tenta principalmente tentar procurar ajuda com algum profissional, sofrer em silêncio e sozinho um caminho que vai acabar te levando a pensamentos ruins, e o que eu menos quero é que coisas ruins aconteçam com vocês, então por favor não sofram um em silêncio. O sumiço do caracol foi repentino, e do dia pra noite ele simplesmente sumiu da internet. Mas melhor do que eu ficar explicando, eu vou deixar os stories que ele colocou aqui no meu vídeo. Eu juro que a internet pra mim, pô, é só entretenimento, diversão, não é um bagulho pra você viver, tá ligado? Dá pra você aprender muita coisa, mas viver, viver. É porque as pessoas esquecem, a vida é real, pô. Na internet, agora eu vou ser muito sincero, mano, foi um escape. Realmente, foi um escape, velho. Porque tava tão desgraçada que foi um refúgio, pô. Assim como qualquer droga, isso aqui pra mim foi uma droga. Já agora não eu consigo perceber que eu tenho uma responsabilidade. <risos> Olha que bosta, que decepção. Eu fico pensando em quanto tempo eu vou levar pra decepcionar vocês. Por isso que eu não, não sou, eu não, não sou referência. não quero ser referência pra ninguém não tô falando do YouTube, nem de Instagram. Eu já tô na internet, mano, a milicota, velho. Pra quem viu meu Drive My Life tá ligado, eu, eu já vivi de internet antes mesmo de fazer vídeo, caralho. E eu diria que chegou um ponto que eu não aguento mais. Aí eu tentei buscar um novo significado pra estar tá fazendo parte disso aqui. Porque eu juro pra vocês que... Não, para, lá. Ah essa satisfação porque eu acredito que eu tenho que dar alguma satisfação né viado quem tá aqui é mais pessoal, nem todo mundo que me acompanha em vídeo e nem em mim, esses carai todos não me acompanha aqui pô. então aqui é mais entre eu e você, tá ligado provavelmente os um próximos vídeos vai ser uns lixo, porque eu vou estar tá me readaptando de novo muito impressiona, me assusta ainda eu tá aqui, não na internet, mas na vida, mas estamos aqui esses stories estão pra completar quase dois anos, e há um pouco mais de um ano o Caracol voltou lá no canal Marcos Piveta, que é o canal secundário dele, e voltou explicando de uma forma humorística tudo o que aconteceu no Sumiço, e envolve principalmente problemas, problemas psicológicos, problemas com seu amigo que gravava com ele, o Lusquinha, e como ele tava completamente ferrado com tudo. Eu separei alguns trechos do podcast que ele participou, e que vai por mim, é triste. É que nem o Caracol, eu, eu dormia e pensava acordar só em fazer o vídeo, né? Tô então, eu tinha insônia, eu não conseguia dormir mais. Você vivia em função do canal, mano? Isso, eu vivia pelo canal. Quando eu já não tava aguentando mais, aí, por questões administrativas... Do nada eu tava endividado, sem condição de fazer, a saúde afetou e fodeu tudo. Eu falei, cara, e aí agora? Aí o canal 2, agora pra, pra, pra lembrar mesmo, foi um suporte pra eu tentar resolver essas fitas. Sem saber como que eu ia fazer. e Vou pra... fazer um conteúdo mais rápido pra sobrar mais tempo pra resolver as coisas. É, esse conteúdo pra ver se dá pra resolver as questões de dívida, essas coisas que nem era minha E... Com essa esperança do canal 2 que eu fiquei, mano, dá pra fazer essa merda ainda, porque não tinha mais cabeça, pô. O saúde tava fudidaça. Você sabe que você pegou pneumonia? Ela me acordava, tipo, ela que me acordava 4 que... Parece... tipo, quatro... horas da tarde, aí eu gravava os vídeos, tipo, do cara agora, 6, 7 horas da manhã. E eu ia dormir meio dia. E ficava um loop todo errado, pô. Alimentava tudo faz errado. Caralho, muito mal, mano, tudo mano. errado, mano. E eu lembro como é que você ficou muito duro. Doente mesmo foi... disse você falou que pegou uma puta de uma pneumonia, pneumonia foi isso? Pneumonia, Seis meses de cama. Foi aí que eu... O quê? Foi que eu aceitei parar, pô. Foi ixi, fodeu. Porque ficar um mês sem vídeo, pra quem já tá acompanhando, é foda. É muito e seis tempo. meses, eu falei, caralho, ninguém mais vai ver essa porra. Só que foi tão do nada que despertou, foi a curiosidade, foi o que que aconteceu com esse filho da puta. Sim. Mas, mano, então imagina caralho, a tristeza que você ficou viado. também, Fiquei né, mano? Caralho, mal tá porra. Eu tive umas paranoia que quando eu deitava eu sentia meu corpo afundando no limbo, assim, ó, na escuridão, tipo, foda-se. Caralho, caralho, caralho pesado, Marcos, que pesado. merda, mano. <risos> que pena. Não, que merda não, é que isso, merda, mano. Véio, é é pesado, por isso. é pesado. E falando aqui mesmo aqui agora, até usou até tela que mesmo. Eu tinha dias que eu não queria nem acordar, ó, tá? Sério mesmo, falei, mano, foda-se. Acabou. É, onde eu cheguei eu tô grato. Deu. E foi, eu aceitei, cara. Ó. Oh. Caralho, mano, Não, muita gente paz. Nem, nem, nem, nem, nem pensa, nem... Eu, eu sabia que você pegou a pneumonia, mas seis meses, cara, de cama, seis meses, viado, meu Deus, cara E, qual, é... e qual que foi o bagulho que, que fez você, tipo, vamos voltar, tá bom, agora o coloquei público, a cabeça no lugar O público, o carinho continuou mesmo isso é o que motiva, mano. O caracol já passou por muita coisa que a gente não faz ideia, e mesmo assim ele sempre vem tentando se reerguer, mesmo que deixar o canal de lado seja a escolha às vezes ele tenta fazer uma live ou então posta no twitter dizendo que vai ter vídeo, e é algo de se tirar o chapéu, e ter totalmente todo o respeito por alguém assim alguém que bota a felicidade e a saúde acima de qualquer coisa e qualquer dinheiro, e eu sei que muita gente espera ansiosamente que o caracol volte, pra poder assim assistir o vídeo e assim ficar um pouco mais feliz no dia, porque é isso que ele faz e que ele saiba que nunca vai estar tá sozinho, porque o público vai sempre estar com ele, e é por isso que eu sou tão grato por ter vocês porque vocês não fazem ideia como vocês mudaram a minha vida, e eu tenho certeza absoluta que o público do Caracol também mudou a vida dele tio Sam, mas o que aconteceu entre o Caracol e o Lusquinha? Basicamente os dois amigos que sempre gravaram juntos, infelizmente tiveram um desentendimento, que fez assim com que os dois acabassem se separando. Eu separei uma edit que não é minha, que eu vou colocar aqui no vídeo, e que eu dou totalmente os créditos a um youtuber chamado Max Silva, porque foi ele que fez essa edit, ok? E eu espero que vocês entendam o que aconteceu entre o Caracol e o Lusquinha. Então, tipo, ah, pô, tá dando certo, não tem um trampo, posso ficar de boa, aí o cara se perdeu, tipo, no celular, pô. Tipo assim, eu, tamo aqui, pra fazer, e tá, tipo, aqui boiando, pô. Ai, bora gravar. Não, pode crer, pô. Hã? Ah, mano, assim não gira, velho. Aí, do nada, o cara virou pai. Eu tô virei pai, mano, engravidei o amigo. Vou tentar ser mais breve. Eu acho que muita gente já, já deve ter percebido, tá ligado? Ah, com certeza, mano. Que nunca mais... Apareceu eu e o Marco junto, né, cara, com para Reboso, pra quem não sabe, der. Nunca mais, né, mano? Os moleques apareceu, cadê, pô? Os moleques eram assim, carne e unha, né, mó bagaceiro e de repente nunca mais vi os dois. Peraí, pô, vamos fazer o bagulho acontecer, depois não resolve essa treta. E mesmo com isso, tava do mesmo jeito, pô, eu falei, ah, o cara não quer, mano, o cara não quer. Eu falei, mãe, então fica com o teu canal, pelo menos tu gera alguma coisa e tu se vira, pô. Porque é, toca eu... a sua vida. É, porque eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso esperar tá tua boa vontade. Não posso só chegar aqui e fingir que nada aconteceu, é muito tenso, né, não fingir que nada aconteceu, não, galera. O que acontece é que eu e o Marcos, a gente se afastou, tá ligado? Olha, e mesmo a gente chegando a trocar algumas ideias, né, pra ver se poderia resolver alguma coisa, mas não, não deu muito certo, tá ligado? Ele quis seguir uma vida assim, sozinho, como ele tá indo lá, e cara, eu não sei o que eu vou fazer, tá ligado? Eu, eu tenho que seguir minha vida, é foda, né velho? Só foi, então tá bom, velho, só fora. Mas como assim, pô? Não afetou, tem nenhum afetou. Da... A amizade ali era próximo pra caralho. Pelo tempo passou assim. esse momento de bosta entre vocês. Eu acho que quando a gente é homem, a gente chega um momento, tipo, mano, vamos, vamos, o que que aconteceu? Não, Sim. mas isso ali dentro da casa, pô, tentava trocar ideia mesmo. Só que o cara tava perdidão em relacionamento, pô. Pesadão, a mesma mina que ele virou pai. Eu Tá, eu errei com ele sim, mas isso é uma coisa que tipo assim, nós dois conversamos sobre isso, tá ligado? Eu não abandonei o cara na merda lá não, tá bom? Eu não dei as costas pro cara, como ele fez até umas piadinhas. Eita, olha esse Marcos, vagabundo, velho. O cara fez uma sem ele ali, me imitou. Na, agora que é engraçado, mas lá quando eu vi o vídeo não foi não, mano. Não foi não, não, não é o cara é ele, o teu meu, você virar com o meu e tu faz o teu, e é isso. Eu fiquei, caralho, mas não faz o menor sentido isso, pô. Mas já que é o que tu quer, o que, que sou eu pra barrar? Mas, mas ele não... Tipo assim, todo, tudo tem dois lados. Qual que era o lado dele que ele aceitou sair assim? Ele tava com raiva, ele tava tipo... Por que que ele saiu de você, mano? Ah, eu acho que deve ter sido influência por trás, tá ligado? Esse lance de família, carreira, poder, dinheiro, relacionamento. Isso na cabeça do cara que ele nem sabia o que que era... Não sei o que deve gente até do meu filho, véio, que não tem nada a ver com isso, véio. tá ligado? Falando merda pra ele, mano. O menino nem perdeu o cheiro do leite, pô. E os caras jogando hate pra ele, velho. Ô, oh, eu juro que o negócio foi tão tenso que eu tava com medo de sair na rua, tá ligado? Porque eu tava com medo de alguém me bater. Tá eu acredito que, tipo assim, como nós não sabíamos que o bagulho ia gerar, pra gerar dinheiro, porque a cena que ele ser é outra, eu não sabia que ia fazer vídeo. Na cabeça do cara, que também não esperava, deve ter, sei lá, gerado ali um... Subiu a cabeça. Deve ter subido a cabeça sem nem saber o que é que tava acontecendo. Sim. Aí, com isso, formou a mentalidade dele meme. Uma coisa que também não faz o menor sentido, que vocês falando Não faz sentido brigar por... por quem é maior, quem é menor. O lance é fazer acontecer. o cara... Você parou o cara com por causa... De... Disso aí se falar, mano, ele não vai gravar mais comigo, sei lá, não vai ter a mesma química, não vai ter o mesmo sistema, eu parei. É, é isso, é porque é que nem o Miguel falou, era natural. Então nós gravávamos ali e gerávamos naturalmente. Só que é que nem eu, não sabia o que eu tava fazendo, eu só pegava um trecho da minha, da minha vida, vou contar. Só que como eu já tinha também essa noção de feedback, eu falei, não, isso aqui pode ficar engraçado, porque o cara acha engraçado, então se acha, pode dar, pode dar alguma coisa. Uhum. E quando saiu, quando deu tudo ruim, eu não sabia, eu falei, mano, tá... Eu faço há tanto tempo colado com o cara, como é que é sozinho? Como é que é? Como é que vai dar certo? Será que vai dar certo? Será que essa porra é bom? Será que é eu? Ou será que é nós? Será que é ele? A gerência essa trava Caralho, na mente. Por sorte, os dois se resolveram, mas infelizmente não voltaram mais a gravar juntos, e isso infelizmente faz parte da vida, pessoas vêm e vão, e quando se vão, a única coisa que nos cesta ter é saudades, a forma como Lusquinha e o Caracol eram incríveis juntos, só quem assistia sabe como era, mas infelizmente tudo acabou, porém... Vale ressaltar que nunca é um adeus, pode ser que algum dia da vida os dois voltem a gravar juntos e toda aquela boa sensação que dava enquanto a gente assistia os vídeos deles, a gente volte a sentir quando eles decidirem, sei lá, só fazer um vídeo juntos. Eu só queria fazer esse vídeo mesmo para falar sobre o Caracol e mostrar que ele é um dos, ou se não o um maior exemplo de superação daqui da plataforma, porque desde o primeiro passo dele aqui no YouTube, ele sempre foi muito forte pra aguentar tudo, e assim ele construiu uma fanbase que gosta que gosta dele e que, independentemente do tempo que ele fique sem postar, sempre e para sempre, a gente vai estar esperando ansiosamente para o próximo vídeo. E eu acho que é isso. Enfim. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio San e muito obrigado por me assistir até aqui. E agora eu quero que vocês fiquem com os moleques do Pode Par motivando ele a nunca desistir. E o quão da hora foi ver como eles também se preocupam com o Caracol. Então, mas é isso que eu te falo, caralho. Eu quis trazer <risos> você aqui, que eu vou jogar na sua cara. O público que tá assistindo vai jogar na sua cara, não para, velho. Tá ligado? Tem gente pra caralho é, pra te abraçar, tá tem gente tá pra caralho pra te abraçar, tá ligado, mano? E, e eu sou um cara que eu te considero pra caralho desde o começo. E ontem a gente trocou uma ideia tão sincera que eu falei, caralho, mano, você é louco, vai tomar um cu, tô arrepiado. Viado. <risos> você precisar, de verdade, até me mostrou também. Mano, que você precisar de contato, de suporte pra gravar. Nós marca um dia, vamos todo mundo se reunir, vamos gravar, vamos fazer seus bagulhos, vamos fazer, mano. Não fica nessa não, tá ligado? Porque você é um cara que muita gente gosta, pode ter certeza que você é, é força pra muita, muitas pessoas que se sentiam igual você e fala assim: puta, mano, eu vejo o vídeo do Caracol, puto bagulho e passa. Tá ligado? Então, mano, é importante você tá fazendo muito mais, tipo, além de você se sustentar, poder dar uma vida boa pra você, pra quem você gosta, é um bagulho que eu acho que é meio que, entre aspas, uma sua missão, você tem que fazer a parada, tá ligado? Porque tem um monte de pessoa esperando você fazer, tá ligado? Isso é que é louco, pô, porque essa balança entre vídeo e realidade é dois opostos, pô, nada a ver minha vida com fazer humor na internet, nada a ver, pô, nada a ver. E o público foi o único que abraçou, pô. De toda essa cena com o público. Mas eles são os mais importantes, É. Mano. A galera. Porque não é só que eles fazem. A... Eles fazem tudo acontecer. E eles vão fazer você sentir essa vontade de viver, de fazer o bagulho é, acontecer de isso novo. isso vale pra todo o nicho ali do YouTube, pô. Pra todo. Na né? comédia, no rap, no humor, nem tudo, pô. Sempre é uma galera que tá botando fé em alguém que tá fazendo a parte dela. E isso, no caso, na, na cena dos YouTubers, essa já tá até saturada. <risos> É foda, é massa ver a galera reconhecendo e tendo esse retorno. Então é mais pelo público, mesmo sem monetização, mesmo sem por nenhum, é da hora. E sabe uma coisa que eu te falo de coração agora? É, 2019 foi um ano muito depressivo pra mim. Mano, depressão mesmo de, de chorar, de meu amigo invadir oh. o banheiro e eu me afogando na banheira. Caralho. Nesse nível, é nesse nível. Caralho, viado! Juro pra vocês. De ver meu amigo chorando, falando, mano, o que que tá acontecendo? Eu falei assim, não sei, viado, eu não sei, mas isso, um gatilho na minha vida, foi justamente isso que aconteceu com você, cara. Amigos, pessoas que você confia, é, de eu chegar no, nos lugares e os caras falaram, mano, cara fala, o fulano que morava com você, falou que eu sou a mina puta que você, sei lá o quê, que você e eu falava mano, que desgraça, faz, por que que tá fazendo vida. isso? ou oh, mano, preciso disso os caras me fudendo e tal. E isso fudeu a minha cabeça de 2019 até a criação do Podpar, que foi que eu comecei, uhum. com... eu comecei a me envolver com então comecei a envolver com gente foda. Aí. Porque quando você vive só com gente lixo... Uhum. A... Atrasa, Atrasa, o seu Atrasa. lado e você, você não percebe o que você tá vivendo. Aquela bolha só você acha que seu mundo é aquilo. ver a minha mina, me resgatou e falou, mano, olha, olha a sua vida, olha que merda. Vê o Igão com o pó de pá junto comigo, uhum. tipo, mano, aí, ó, a gente, tem, tem como, tem muito o que gastar ainda, tá ligado? Uhum. Deu um restart na minha vida. E eu quero fazer isso na sua também, que você entenda que, Carai, tipo... Caralho, tô me sentindo Google, Google, Google. <risos> é, tá ligado? Mas é Google. sério, no nome que eu quero mudar a sua vida, tô falando, mano, tem como, a gente que fica é, triste. Legal, de amigo, né? pau no cu, vamos conquistar não, novas então, amizades, eu, vamos eu, fazer novas eu coisas. Tive, eu foda pô. Eu tinha um momento que foi que eu saber que se foda. Eu, eu cheguei é isso. Ponto. Aí eu comecei a ver o que, que eu posso fazer com isso. Aí eu comecei a estudar streaming, é, as possibilidades. Só que, mesmo estudando, mesmo com a capacidade, eu, eu fiquei mais apegado à cena do, do, do caracol. Caracol porque foi a raiz, pô. Eu não sei, eu sou grato pra caralho por causa disso também. Porque se não fosse aquele... A fase do caracol, eu não estaria aqui agora trocando ideia com vocês, pô. Sim. e porra, isso é foda, velho. Isso é muito foda, ó. Sem nem que falar.